O que mais tem é opção no mercado para você cuidar dos cabelos. Então não tem desculpa se você acha que teu cabelo tá detonado, que tá feio. Eu vou te dar mais um motivo para você se cuidar. Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais 40. Para quem me segue no Instagram, já deve ter visto lá no stories eu mostrando Vários testes, várias amostras que eu, que eu vou usando nos cabelos, vou dando meu parecer, como é que o meu cabelo ficou. Combaia mesmo, né, gente? A gente tá aqui pra isso, para testar e trazer pra você uma opinião. E eu trouxe a opinião desse produto aqui, que você já deve ter visto eu testando lá no Stories. Se você ainda não viu, vou deixar o meu Instagram aqui, que é o arroba mais underline de underline 40, e você me segue lá e olha, vai dar, vai conferir todas essas informações que eu tô te falando. E essa máscara da Leeds Care é uma máscara de alto impacto. Eu vou ler aqui pra você o que, que ela quer dizer aqui, ó. Lady, máscara de alto impacto para cabelos quimicamente tratados. Argan, karité, óleo de coco e ojon. Eu vou mostrar agora no próximo vídeo... Como que se comporta essa máscara na aplicação? Eu mostrando pra você como que eu faço no meu cabelo. Então uma das coisas que você vai observar é que ela tem o famoso efeito teia. Então ela é como se fosse uma cola, né? Ela faz aquela linha. E esse efeito teia, ele consegue envolver os fios de uma forma que ele encorpa muito mais rápido do que um creme comum. Você no, conforme eu vou enluvando eu vou sentindo essa diferença. Essa máscara eu fiquei com ela por 20 minutos. É de 10 a 20. Eu deixei 20 minutos porque eu achei que seria um tempo razoável para ela agir numa toca térmica, né? Uma toca que ab... que faz um abafamento. A consistência dele é uma consistência bem de pasta, né, de creme, você não consegue ela não, né, você pode virar para quem gosta de produto assim bem resistente, bem duro dentro do pote esse é um caso ele também é super perfumado tem um cheirinho maravilhoso é um pouco adocicado, mas não fica no cabelo, o que vai ficar no cabelo é a sensação de cabelo limpo realmente agora confere como é que eu fiz a aplicação desse produto e como ficou Depois que você olhou e conferiu toda, toda a aplicação que eu fiz, eu queria dizer pra você o seguinte... Esse cabelo que, que você está vendo aqui agora, é um cabelo que eu lavei tem dois dias, tá? Então é um cabelo que está resistindo bem, ele, tá, ele não marca, apesar de eu já ter feito rabo de cavalo... Eu já aprendi, nesse calor é, né, é, um, é um rato de cavalo, é uma piranha, é uma coisa que vai. Então ele está um cabelo muito, muito macio. O um fabricante diz que essa é uma máscara de hidratação profunda e intensa. Porém, a base que ele utiliza são quatro óleos. Então eu não utilizei ela no meu cronograma capilar como hidratação. Eu utilizei como nutrição Opa! Alguém aí falou que não sabe o que é cronograma capilar? Eu vi. Ah, então simples Vou deixar o link aqui em cima E você vai lá e confere o que é o cronograma capilar Quem acompanha os vídeos, quem acompanha o blog Quem me acompanha nas redes sociais Sabe que eu sou adepta, eu não largo nunca Amo demais, acho que é o que faz efeito no cabelo Então não deixe de conferir o que é cronograma capilar. Voltando ao creme, eu quero dizer pra você o seguinte. Se você não é de fazer escova, se o seu cabelo seca naturalmente, você está perdendo tempo em tratar o seu cabelo. Porque esse creme, gente, ele é maravilhoso. Sabe aquele creme que é o cabelo, quando você toca, você percebe que o cabelo tá macio, o cabelo tá nutrido. Ele traz todo esse, ele traz peso pro cabelo Ele dá brilho no cabelo Na hora que eu escovei, eu senti que o cabelo aceitou bem a escovação Ele alinhou bem Eu não gosto do cabelo assim, muito liso, assim, aquele liso chapadão Então eu faço a escova, mas eu tô sempre fazendo aquelas voltinhas Ele aceitou super bem a escova, não precisei perder muito tempo então é isso, eu recomendo muito esse creme da Lidscare, é essa, é, ele é o Lady, vou mostrar aqui o mais de pertinho pra você, dar, pra você dar uma olhada. Eu vou deixar todos os detalhes de onde comprar, qual o valor, tudo lá no blog, vou deixar o link aqui em cima, você pode ir lá e conferir. Então é isso, se você gostou dessa resenha... Não esqueça, deixa o seu gostei aqui embaixo para ajudar na divulgação do canal. Se você ainda não é inscrito no canal, vem, se inscreve no canal Mulher Mais de 40 e olha, compartilha esse vídeo com as suas amigas. Vai que ela tá precisando aí dar um trato nas madeixas. Ajuda a amiga, poxa. E ajuda a amiga aqui também. Um grande beijo pra você e até a próxima. Tchau, tchau.